Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dark Gamer, eu sou o Dark estou trazendo mais um vídeo de Warframe pessoal, uh, tem gerado algumas polêmicas dizendo assim no, no Warframe, umas especulações sobre o Warframe chamado Excalibur Umbra, uh, eu não quero abordar muito aqui sobre ele, mas eu quero dizer que uh, o facto de dizer que ele está para chegar, que ele vem com a nova quest e entre outras coisas, às vezes é, é mito. É uma coisa que podem estar só a inventar, né? e é verdade pessoal, isso é de quase todas invenções que estão a falar, por acaso, esse Warframe, foi lançado um teaser sobre ele, M houve muitas teorias sobre esse Warframe através do teaser que ele via um, que a casa dele era na lua, um, que ele via no, na nova quest que saiu há uns, anos, há uns meses atrás, que foi o Sacrifice, não, o Prolongue de Preconceito, acho que é assim que se chama, não se não me engano. Uh, dizem que ele também vem com a Quest Sacrifice. Pessoal, tenham calma, porque momento pessoal, um frame para ser lançado demora muito tempo, anos, meses, é praticamente a é preparação, é uh, praticamente, como posso dizer, é o tempo que a malta da DE que é a malta do Warframe fica a preparar o Warframe, a preparar o design, tudo mais. Podemos demorar muito tempo até esperamos ter que esperar muito tempo mesmo por aí. vai ter um Warframe como o escálogo umbra aqui conosco para podermos jogar porque o escálogo umbra vai ser um Warframe que todo mundo vai ter o direito. Praticamente é isso que vai acontecer. Não é aquele Warframe com drop especial não. Todo mundo vai ter o escálogo umbra. Mas essa, uh, essas teorias estão a, a ser criadas por aqui, a dizer que vai chegar neste mês, que chega no próximo mês, que já devia ter chegado no próximo mês, vem naquela quest e tudo mais, a questão vai ser -se, -se na lua, tudo isso pessoal, tenham calma, não, não se estressem muito, façam a vossa jogatina normal, vossa jogada diária. Tipo, não se preocupem muito, quando o Skalibur Umbra chegar, realmente, todo mundo vai ficar aos saltos, para conseguir este afim, não tenham pressas para ter o Skalibur Umbra, é um aviso que eu vos dou, é para, a, minha, a minha opinião pessoal, o Skalibur Umbra, Umbra, vai demorar muito tempo para chegar aqui, então, tenha calma, sem pressas pessoal, então, esperem que ele chegue e... Todos vão ter aquele Warframe chamado Escala Umbro ok? Só o vídeo de hoje eu tinha como intenção aqui uh, avisar-vos que a Twitch, a DE, vai lançar na Twitch os drops, aqueles drops que só conseguem assistindo às as lives dos, par dos parceiros da DE, ok? Uh, é o seguinte, hoje como é uma sexta-feira, uh, então vai ter, vai começar a ter um drop, já os drops já estão ativos a partir de hoje, ok? Só para deixar já avisado. Uh, todos os canais da Twitch que foram parceiros da ADE, vão ter uh, vão poder vão dropar os drops de uh, os drops o que é que a DE lançou os drops são os seguintes são as skins para de naves todas as naves têm uma skin claro né então a ADE está a uh, dropar essas skins para uh, nós através das lives dos parceiros dela por exemplo a uh, list and pattern skin dizer pattern é uma é uma é praticamente é uma skin para uma nave ok esse drop acontece hoje acontece segunda-feira uh, ah já eu, já esqueci de avisar temos que 60 minutos cada live se querem os skins e tudo, tem que ser 60 minutos de live do parceiro, ou até mesmo hoje que tem uma dev stream. Se assistir uh, 60 minutos da, da, da dev stream, vais poder ganhar lá a skin, ok? 60 minutos de, de cada stream, tanto do parceiro como o stream da DE, que vai sair de algumas horas, que eu não sei. Quando tiver assim, 60 minutos, vocês podem ganhar a skin. Eu vou deixar, deve estar aqui a passar, não é? é uma imagem. Onde que vai estar uh, praticamente em inglês, mas diz as, uh, os dias uh, que vai estar a fazer os drops. Então pessoal, uh, hoje e segunda-feira vocês podem ganhar a skin Lisette Pantan Skin. Uh, segunda-feira, uh, segunda e sábado, não, não, não, sábado e domingo podemos ganhar a mantis Glow Skin, acho que é assim que se diz. Uh, Domingo e segunda podemos ganhar Cimitar nami, uh, nami skin, ok, podemos ganhar de segunda a sábado, domingo a segunda E e uh, Ifwit, uh, que é, é segunda e terça-feira, essas são as skins dizendo assim naves que podemos ganhar uh, Eu não sou bom em inglês, peço desculpa que não eu posso dizer o nome das skins tudo mal Okay? Pessoal, na descrição vai estar o link do onde vocês podem encontrar todos os parceiros da DE Para poderem assistir as lives delas, ok? Ah pessoal, caso que tenham gostado do vídeo, deixe o seu like e comente o que achou do vídeo E mais uma coisa pessoal, o canal Dark Game está a querer comprar um headset novo Se vocês puderem ajudar, o link está na descrição Façam lá a sua contribuição para ajudar o canal Dark Game a conseguir um headset novo Muito obrigado a quem acompanha o canal Dark Game e até a próxima vez Nesse caso, até o próximo vídeo.